Olá, boa tarde a todos que estão aqui sintonizados e vão acompanhar a partir de agora este grande evento que trará muitas oportunidades para discutirmos ideias. Eu sou Roxane Ré, Jornalista, radialista, âncora de programas de rádio há 30 anos, com passagens pela CBN, Estadão, você pode ter me ouvido também na rádio ou TV Cultura. E nos últimos três anos eu tenho apresentado o Jornal da USP no ar, na Rádio USP. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, eu estou lá com a repercussão das principais notícias do dia e também a produção científica da USP. Bem, o ano de 2020, ele tem proporcionado a todos, em nível mundial, uma experiência a partir da crise da pandemia que muitos de nós não tínhamos vivido, nada parecido. Passamos os últimos meses uh, tentando não pegar o vírus, não contaminar as pessoas mais próximas, manter nosso emprego, nossa renda, cuidar dos filhos, muitos em idade escolar, não é? A preocupação com os idosos também. Só que a pandemia ainda não acabou, né? aqui no Brasil especialmente no mundo, e as nossas incertezas continuam. Então, esse é o nosso ambiente. 2020 é um ano de eleições municipais. Nós teremos que cumprir com a nossa obrigação e nossa responsabilidade de cidadão. Então, a primeira pergunta, mas em que nível está o interesse das pessoas por este assunto? Né? Diante de tantas preocupações, qual o grau de envolvimento é, das pessoas com a política nesse momento? Por isso, essa será uma grande oportunidade. Sejam bem-vindos, a partir de agora, ao Cidadania em Cena. Esse é o espaço para debater como nós, cidadãos, organizações no Brasil, podemos entender e participar do cenário político, contribuindo para uma sociedade democrática melhor. É o que todos nós queremos. Ao longo dos seis dias de evento, faremos muitas discussões e falaremos de processo eleitoral, liberdades e direitos, funcionamento do governo, participação política, um ponto muito importante, há dados relevantes sobre isso, cultura democrática e um tema polêmico, fake news. E para começar, o tema de hoje, o que será a democracia? Propositadamente, é uma pergunta que nós juntos, né, palestrantes, vamos tentar responder. Nesse primeiro dia, nós vamos conversar com especialistas sobre como anda a cultura democrática brasileira. Você sabe o que as pesquisas nacionais têm mostrado? Para avançar no debate, nós traremos os resultados do Índice de Democracia Local, IDL, guarde isso, aplicado na cidade de São Paulo. Juntos, poderemos conhecer mais sobre os anseios atuais dos cidadãos em relação à democracia. Muito bem. E para fazer a abertura oficial do evento, eu chamo agora João Schmidt, diretor-presidente da Votorantim S.A.